Talvez você se lembre de um vídeo que eu postei aqui já faz algum tempo, em que eu falo de mapeamento de processo, de desenho de processo. E por que você tem que entender e enxergar muito bem os seus processos. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque ainda tem muita gente que tem dúvida de como fazer um desenho ou um mapeamento do processo. E além do mais, você tem que entender quais são os objetivos de fazer um mapeamento de processo ou desenho do seu processo e por que ele é importante tanto para o seu negócio como para a sua empresa. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar aqui nas notificações para ficar ligado nas novidades. Então vamos lá! Para começar, a gente tem que lembrar que todo negócio, toda empresa, tem processo. Então veja, alguns processos eles são bem simples, mas em outros processos eles são bem mais complexos. Além disso, existem alguns processos em que eles são comuns em qualquer tipo de negócio, em qualquer tipo de empresa. Como por exemplo, quando você vai fazer um contato com o um cliente ou quando você vai fazer o um processo de vendas, por exemplo, para esse cliente, que pode ser um produto físico ou pode ser um serviço. Também é bom lembrar que o processo significa que ele existe uma entrada, depois passa por uma transformação e tem uma saída. E essa entrada pode ser, por exemplo, uma informação, pode ser uma matéria-prima, algum material que você vai precisar, para dentro do seu processo, gerar essa transformação dessas entradas. E vai gerar, consequentemente, na saída, um produto físico ou um serviço. Para ficar mais fácil, eu vou usar um exemplo. Vamos supor que você vai fazer um bolo. Então veja, o que você deseja no final é o bolo pronto. Mas para você ter esse bolo pronto, você vai precisar de alguns materiais, como por exemplo, açúcar, ovos, leite, manteiga, etc., então, com esses materiais, são os materiais de entrada. O que você vai fazer agora é justamente a transformação. Ou seja, você vai pegar todos esses materiais que você já separou e de uma forma correta você vai começar a preparar o seu bolo, onde você vai usar outros equipamentos para te ajudar, como batedeira, forno, etc. Tem que lembrar que depois de um certo tempo, esse bolo vai ficar pronto. e é aí que você tem a saída do seu processo, que é justamente o bolo pronto. Parece fácil. Mas muitas vezes, quem já se aventurou na cozinha, sabe que isso não dá certo. E aí é que a gente tem que ver o que, que deu errado nesse processo. Nós temos que começar a questionar o que, que eu usei a mais ou o que, que eu usei a menos para que não saísse o bolo de uma forma correta ou da forma que a gente queria. Com esse exemplo, eu quero mostrar justamente para vocês por que é importante a gente conhecer os processos para a gente saber quais são aqueles materiais que a gente precisa para fazer uma transformação de um produto ótimo ou um serviço ótimo, que vai ser justamente a saída do seu processo. Agora, trazendo este exemplo para dentro da sua empresa ou do seu negócio, a gente tem que se perguntar se alguma coisa não deu certo, eu conhecendo o meu processo, vai ficar muito mais fácil de eu entender aonde ocorreu a falha e aonde que eu tenho que fazer para corrigir essa falha para que ela não ocorra mais. Então agora vamos ver dois objetivos que são importantes para você ter durante o mapeamento do processo. Então, um objetivo seria, por exemplo, você identificar oportunidades de melhoria dentro do seu processo. E um segundo objetivo seria para você poder identificar áreas ou setores que podem ocorrer desperdícios. Muito bem, então vamos dar mais um exemplo de como que a gente pode enxergar o um mapeamento de processo para uma oportunidade de melhoria. Vamos supor que você fez o um mapeamento do seu processo com relação ao contato ao, com o cliente ou passando uma informação para o cliente. E vamos supor também que você gastou em torno de uma hora para você conseguir toda essa informação para o seu cliente. Agora vamos supor que você fez uma análise de todas as etapas desse processo e você enxergou que em um determinado momento do processo era possível você reduzir ou economizar um tempo em torno de 10 minutos. Veja, se você mexer no seu processo, você alterar o seu processo, você pode ganhar 10 minutos em todo o processo de contato com o cliente. Ou seja, você está melhorando o seu processo em quase 17%. Isso é muito bom. Fazendo uma avaliação do seu processo, você consegue uma melhoria de 17%. Isso é muito importante, tanto para a sua empresa, como para o seu negócio e principalmente para o seu cliente. Agora vamos fazer uma outra avaliação em que você vai olhar o mapeamento do seu processo e você vai procurar por desperdícios. E neste caso, vamos supor que os principais desperdícios que você vai buscar sejam os desperdícios, por exemplo, de tempo ou de dinheiro. Então vamos supor que você tem um negócio, você recebe o material, faz uma inspeção e libera esse material para ele sofrer alguma transformação ou para algum tipo de produção que você está fazendo. Vamos supor que você resolveu fazer um mapeamento de processo. E você descobre que, além daquela inspeção que já existia, você descobre que, novamente, uma outra inspeção foi feita no mesmo material. Aí está o quê? O desperdício de tempo. Então veja... Por que, que você está inspecionando duas vezes o mesmo material, sendo que o material já foi inspecionado uma vez? Então, somente através do mapeamento de processo ou do desenho do teu processo, você vai conseguir enxergar esses possíveis desperdícios de tempo. Neste caso, um exemplo de duplicação da atividade que, com uma segunda inspeção, não agrega valor nenhum dentro da tua empresa ou dentro do teu negócio. Uma outra forma é o desperdício de dinheiro. Por exemplo, vamos supor que você comprou um material e esse material ficou guardado lá no estoque. E você resolveu fazer um mapeamento de processo de estoque. E você verificou que ninguém está usando esse material. Ou seja, você tem aí um desperdício de dinheiro. Por quê? Você gastou dinheiro num produto ou nesse material em que raramente você vai usar ou você não vai usar nunca. E ele ficou parado lá no estoque. Então veja pessoal, com o mapeamento de processo é que vocês vão conseguir enxergar esses tipos de desperdícios, por exemplo, de tempo e de dinheiro. Muito bem, Bruno, como que eu faço esse mapeamento de processo? Se vocês olharam no nosso canal, vocês vão ver que eu tenho um vídeo em que eu explico como fazer um fluxograma. Eu gosto muito de usar fluxograma porque facilita, no meu entender, de você enxergar bem o seu processo. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo e que vocês, é, onde vocês vão aprender como fazer um fluxograma de uma forma bem simples. Bruno, por onde que eu devo começar, dentro do meu negócio, fazer um mapeamento de processo? Bom, eu vou dar uma sugestão que serve para qualquer tipo de negócio, para qualquer empresa. Sempre que você está produzindo alguma coisa, você está produzindo essa coisa, que é um produto ou um serviço, para alguém. Então, eu acho que seria interessante você começar pelo processo do seu cliente. Então, comece com foco no seu cliente, comece a mapear, por exemplo, o processo de contato, de vendas, de pós-vendas. E procure, nesse mapeamento de processo, é, enxergar os principais objetivos, que são as oportunidades de melhoria ou procurar por desperdícios de tempo e dinheiro. Eu garanto que dessa forma você vai começar a melhorar o seu negócio e a sua empresa e você tem que lembrar sempre que as pequenas melhorias, mesmo que elas sejam simples, podem trazer grandes resultados para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo, aguardo vocês numa próxima vez e até mais.